A hum. Eu prego. Tô vendo. lembra quando o Parkinson começa a pegar? Ah <risos> <risos> <risos> Eu tô vendo em terceira pessoa, ficou mais engraçado. <risos> Você tá com medo? Eu tô com medo. <risos> aqui, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Quem que tá aqui? Vem aqui, vem aqui. Me segue, me Cadê segue, aí? me segue. Aqui dentro, aqui dentro, vem aqui. Olha, olha isso. Cara, ah. pera, pera, vem aqui vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Desce aqui. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Manja das rolas. Ah, ah, ah, não, não, não, não. Não, não, não, para cá, para cá, para cá. Não dá para subir isso. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui. Aqui. Pera. Mas ainda dá para subir, dá. Ai, não. Ó prago. Uh, ah. Zino, desce aqui, cacete. Não. Os cara, velho. Ah, meu viu viu, Não, sai de perto de mim, sai. Não, você lá vai é ficar pegando. Olha <risos> lá ele. Olha! Nossa, bugado ali, Chico. Ah, ele consegue! Ah, não! Filho da puta! Ah, você do vai, vai. O prego, o prego. Oi, você tá bom. Tu acha que eu confio nesse fio aqui? Não, não, não, não, não vai, não vai. Vai, não, não, não vai, não vai, você vai cair. Não. pior hora pra sair, seu animal! Sai daí! Vai, tardado! Morreu já, velho! Morreu. Morreu! Vai, vai, tá me pega aí! Tardado! Oh, mas... É, ele foi atrás do Zino, burro, ele pula na pior hora, tá ligado? Tá bom. Ah! ah, ah. Aí! Ah, oh meu Deus! Meu Deus! Escutou, Black? Escutei. <risos> tá sozinho? Tô tá sozinho. sozinho. Olha, tá olha. Cadê? Quer ver ele passarinho comigo? Meu Deus, véi! Estamos em Splinter Cell. Splinter Cell. Hum. Mano, o lugar que eu tô é o mais filho da puta, mano. Vocês não estão ligados, véi. de causagem. Tem duas saídas aqui, mano. É muito bom. <risos> <risos> Meu deus! Aonde ah, eu tava? Não. Ah não! Aonde eu tava? Eu não sei se era você, mas eu tinha aqui em cima do telhado tio, quase batei mano o shield. É, fui eu. Eu fugi da <risos> hora, não, não fugi. Eu fugi muito bem mano. Eu vi você saindo fora. Ah, eu tô vendo oh, você, você tá já... aqui... Oh, olha aqui pra cima, olha. Já olhei, olha. cadê? Aqui ó. É. Nossa, Onde? que cego. Ah, tô vendo. Mano, eu, su eu subi umas 5 vezes já, velho. Falou! Vou ver se eu acho um lugar novo. Beleza. Ah, mano, quando eu tô em cima, você tá aí embaixo, vai se fuder. Yes! Tô vivo. Zino, vem aqui. Oi. Vem aqui, olha isso. Olha o lugar que eu tava, mano. Ah, sim, tu me mostrou. Pera. Vem cá. Aqui, ah, ó. É aqui, mais? ó. Pera. É o que eu falei, ó. Aqui. Ah, sim. Olha isso. Ah, Nossa. caralho. Eu não consigo. Aí, pera. Pera. Olha isso. <risos> Meu é, Deus. Vem aqui, vem aqui. Aqui, mano. Não, ah, eu vou achar mais um. Pera aí. É, esse aí é um. Uh. <risos> esse é o ruim, né? Uh, esse aqui é da hora, hein? Eu acho que a gente vai zerar o jogo. I hear footsteps. Seu jeito que você tá na caixinha. Você parece <risos> <risos> Ah mano. Sneak Sneaky pick-like. Mano, o mapa não é tão grande assim, velho. Como, como? Como eu passo em todos os lugares, e não acho vocês, velho? Todo lugar que é bugado, não é possível, é <risos> né? Exato. <risos> <risos> Zino, tira o cu daí, velho. Você vai mostrar sua bunda pra que ele. Tá Deixa minha bunda aqui, velho. <risos> você, cara. Aqui, Zino. Nossa, aqui, lá. entra aqui, entra aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Mike. Ah, qual <risos> um o nível de rage. Deixa daqui. eu ver. <risos> Nossa, oh. mano. Como que vocês. <risos> ah, tá, entendi. <risos> Caralho! Abaixa, velho! Meu Deus! Caralho, eu te liguei aqui! <laughs> ah não, não, não, não! Sai! Sai! Não! Filha da puta! <laughs> ah, velho! Então, mano! Meu Deus! Zino, vai pro, lado, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, Zino, vai pro lado, vai pro lado! Não! Ai, velho! Carai, velho, <véi>, que medo, <risos> mano, que medo, que medo, que medo! do <risos> Meu Deus! Agora fodeu. Cara, eu descobri um lugar novo. Olha aqui pra esquerda, aí ó, oi. Onde? Onde? Eu não consigo te Aqui, olha pro lado, pra direita, aqui! Ah, nossa, vai levar o bicho baí, devia. Ah, bom. Prego! <risos> Você ajuda, prego. Prego! Prego! Eu tô, aqui, eu, eu tô bem aqui, não, eu tô brother. bem aqui, eu tô bem aqui. Calma, Down here. Prego, give me life. <risos> o cara fica brincando de. de <risos> Ele fica brincando de. Onde <risos> eu vou oh, Volta pra cá, volta uh, pra cá. Uh, ah, é <risos> ah, agora, velho. É agora. Ó, ah, eu vou te ensinar. Primeiro, dá três giros. 3 <risos> giros da parte do teclado. 3 giros sentido três, horário. 3 giros sentido horário. Eu tenho que ser agachado. Vai. Não, <risos> que <três> bosta. Cara, <risos> a dá três giros de hack, né? Não faz muito sentido. É. Tá, vendo, é. tá vendo aquela placa ali, ó? Olha o que tá escrito não. nela. Ali, ó. cara é. tá com medo. Eu não vou sair daqui. Eu não quero olhar essa placa. Tá vendo o ônibus ali, ó? Olha, olha o ônibus, dá pra você entrar calma, no ônibus. Calma, calma. Tchau. é Ezro. <risos> é só passar. Ah, Nossa, ah. Assim, agora o rádio um spot ó, no rádio spot ó, alguém tá indo no lugar errado é que nem é que nem um tá sanduíche Mano, ó, é que nem você comprar um hambúrguer dentro de um hambúrguer isso aqui entendeu entendeu hambúrguer ah, ah, dentro do oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <risos> ah! não não não não por favor não por favor vamos vamos conversar vamos conversar vamos conversar você é feio, hein, bro? <risos> nossa, que bosta, mano. Esse lugar, meu Deus, velho. Eu acho que não dá pra entrar no ônibus. Não dá. Dá dá sim. Ah, dá não, dá Isso, não. Isso, fala que dá, Ale. Entrei. Não, ah, mas aí Entrei. eu segui um rola, mano. Meu Deus, eu falei depois, velho. Que burro, velho. Oh, olha aqui, olha aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Onde vocês estão? Aqui, volta aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, ó, já era. Tá. Nossa, nossa. <risos> vem aqui, vai, Débora. Já era. Vamos conversar. <risos> ah, porra. Isso não, é mais, cara. Ó, não, sai, Black, sai daí. O Black gosta de estragar o negócio. Agora só fica um silêncio, tá ligado? A gente sem assunto. Shhhh. Vamos de. Pula fogueira, já já. Pula Pula pular faz barulho, não, não pular fogueira é, Pular Eita, fogueira aí, Como é que vai fazer pular fogueira sem pular? A gente... A gente rasteja Agacha aqui em cima né, de mim aqui. Rasteja fogueira <risos> aí, aí, aí. Nossa, tá é queimar é o cu, tá ligado? <risos> Odin! Para! André! Para! Para! O que, que você tá fazendo? Para! Fa ah, para! Para! o que? Não! Não! Filho da puta! O Maide tá lá fora, velho. O Maide foi no bolso. Olha o personagem dele andando pro lado. Foi no bolso. Bugou. É, tô vendo. Eu vi ele dando o Michael Jackson away da minha tela assim. Ah, o Jim caiu mesmo. Tá, quem que vai ser o bagulho agora? O Zino, vai Zino. Porque que de novo? Ah, ah, é um... ah não, não, ele já Não, disse. agora pega outro mapa, pega outro mapa. É. Ah, eu tenho, mapa. pera aí, eu tenho outro mapa. Vai, Rafa great time. Você consegue trocar de mapa por aqui? Consigo. Tá. aqui tá. <risos> <Só> não. Consegui. <risos> <risos> ah, é, é. <risos> <risos> Consigo, aí fecha. Aí. Eu até tirei a mão do mouse, fiquei esperando. O <risos> uh, Jierra é de Coro, vai achar, hein, Clão. <risos> beleza nossa senhora cá cá Cacete!